Eles pegam a licitação e lá tem uma entrelinhas na licitação dizendo assim, a dona da empresa que atuar no transporte coletivo em São Paulo tem que ser a dona da garagem. Ah, sim. E vamos é, lá, sim. São Paulo, terrenos gigantes uh -huh. para garagem de ônibus. Quem é que é a dona de garagem de ônibus em São Paulo além das que já estão aqui? Ninguém, de fato. Logo, Ninguém vai quem comprar... ganha... É. Quem ganha, sempre as mesmas. Então, eles acharam o jeitinho, mas a loira burra aqui, viu? O jeitinho, entendeu? Porque eles, eles acham que me engano. Isso já... farra, será que faz muito tempo esse, esse esquema aí? Faz, faz, faz, faz. Só que só aumenta, né? Eu denunciei uma máfia dessa no Paraná. E, e eu consegui baixar na época, a, eu, como jornalista, não era nem em política nem nada. Eu consegui baixar do dia pra noite a tarifa em 23 centavos. Porra? Porque eu provei pro juiz que havia um esquema. O juiz deu de ofício. Ele nem abriu o processo, ele deu de ofício. Ele derrubou oh, a tarifa em 23 centavos. É porque eu provei por A mais B. Então, eu sei do que eu tô falando. Oh, Aonde isso? Isso foi em Ponta Grossa. Ponta Grossa. Ponta Grossa. É um pouco antes de ir para Curitiba. Então, é, a gente tem que fazer isso aqui. Acabar